educação é uma coisa que vem de berço, a educação é uma coisa que te põe pra frente, te, te faz ser mais humano, a educação te faz esquecer um pouco esse teu lado primitivo que você tem, do quebra-quebra, entendeu? Te centra, a educação te centra mais, ela te faz ter paciência, ela te faz esperar, ela te faz entender a vida. Eu acho que a educação é mais ou menos isso. Educação? Tudo, fundamental. Eu acredito que através da educação que você vai mudar muitas outras coisas, né? Que a educação em si é o que, é o que move o mundo. A educação mas é o futuro, o futuro. A educação, dificuldade, porque para mim o sistema educativo sempre me dificuldades. Só quem teve muita sorte de ter uma, uma escola particular, da sorte de entrar numa boa universidade, não é todo mundo. Que consegue entrar numa universidade pública, não é todo mundo que consegue fazer um curso superior. Eu penso uh, à enquete de pizza, às inegalidades que existem agora, a. Uh, do coup, a todo o boulot que resta agora a fazer para melhorar a educação em França. A educação aqui no Brasil está melhorando, precisa melhorar bastante, é, mas eu acredito que a gente está no caminho certo para ter uma educação digna para todos os brasileiros. A nossa educação também. não está a dos melhores. Eu acho que tem muito a melhorar. Eu acho que é. para o Brasil se tornar o país que ele está querendo, que nós estamos querendo, né? Eu acho que tem que começar por aí. Hoje a educação. Um sistema que não marcha muito bem. Voilà. Eu acho que há pasta de failles no sistema educativo. Educação, de maneira geral a melhor maneira de como se de se abrir sobre o mundo e de aprender coisas e de transmitir um A educação está uma... infelizmente no Brasil está péssimo eu digo que eu sou pai eu, eu sou pai e eu, eu, eu sei que a educação no Brasil está ruim demais e aqui em Salvador principalmente a educação aqui no Brasil ainda deixa muito a desejar educação é, é, é saúde ainda deixa muito a desejar aqui no Brasil. Une bonne éducation en France, mais elle va mal en ce moment, malheureusement, avec voilà, tout ce qui se passe pour les universités, les mauvais budgets tudo tout ce qui n'est pas investi par l'État, je trouve que la situation commence sérieusement à se dégrader. Eu acho que eles não, não, não estão se importando muito com, com esse tipo de coisa, por causa da quanto mais o, o povo burro, ignorante na, na situação. Vai, vai, vai, vai sobrar para ele, porque ninguém vai saber votar. Né? Quem não, a pessoa não sabe votar, não, não tem a boa educação, no futuro não vai saber votar para quem? Para os governantes. É bastante importante o que falta no Brasil. Porque sem educação, tá o que A, gente, aí, a mídia está mostrando aí, né? É, um mau índice de violência, tudo isso influenciado pela educação. Há quelques anos, ça marchou très bien. Maintenor, ça marche plus trop, voire plus du tout. Donc, ce serait bien que les politiques se aderissem un petit peu là-dessus, parce qu'on a vraiment des gros problèmes. E se o governo brasileiro investisse mais na educação, hoje não estaríamos. Poderíamos estar passando, mas não estaríamos passando, eu acho, entre aspas, pela situação que a gente está convivendo hoje. A educação, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Euh, parce que l'éducation c'est l'avenir tout simplement, c'est une préparation à l'avenir que ce soit sur 10, 20, 30, 40 ou 50 ans et euh, ça doit être une priorité à mon avis. É tudo, né? Hoje em dia ninguém consegue fazer nada sem estudo. Até para você ser um gari de rua, você tem que ter um, um estudo, um profissionalismo e acredito que ainda é muito deficiente a nossa educação brasileira. Tanto para dividir-se em classes sociais, né? O mais rico consegue uma educação melhor, o mais pobre tem uma educação pior. E o que temos que fazer é reivindicar nossos direitos e pedir para que o Brasil tenha uma educação melhor. Mas sem educação ninguém é nada hoje em dia.